Querem em comida. Esse é o Isaac branquela, aquela é a Suellen Aquele... Aquele é o, é o Everton descansando A Sandra... Dá um tchauzinho, Sandra! Aquele é o Junior, que está descansando com o bigode Essa é a Lia arrumando... Né, Lia? E essa é a Sabrina E esse sou eu, com carinha de sono Chamado, é, acho que pousada beira-mar, alguma coisa assim. Muito bom. Tem muitas árvores, muitas flores, muitas plantas. Estamos aqui agora esperando o guia turístico Júnior mostrar pra gente onde é que a gente vai agora. Guia turístico. Oi Igor, você vem na praia pra comer o quê? Eu venho na praia pra tomar. Eu venho pra comer camarão, certo? Porção de camarão, mas como tá tudo fechado hoje, só tem batata aqui, 40 cabeça. reais essa porção da batata, que é uma batata, o cara pica tudo, bem picadinho pra render. E os 60 reais do camarão. O camarão tá vindo fresquinho. Os caras cercou agora ali, ó. É. Só que é caro pra caramba. Então a gente conseguiu andar em a dar dar dar E aí, você comeu o que, Sandra? Minha maçã dividida em três. E tem que balançar assim, balançar assim. tirar gás. Sabrina tá ruim no osso aqui ainda. Sabendo. Eles, eles têm sorte que eu trouxe três maçãs, senão não ia comer nada.